Uma cachorrada, o Kim acorda lá, o Catupiri lá, comeu um pastel estragado na feira, acorda de manhã, não, vamos derrubar o presidente, aí vai lá pro, pro, pro Salão Verde, vamos ah, morrer de rir, ele e o, o, o, doidinho lá, o advogado do MBL, os dois lá sozinhos no Salão Verde, aí põe o um microfonezinho, estamos aqui, é, não, agora, Vamos fazer um protesto virtual para derrubar o presidente. Os caras não fazem um protesto de rua, meu amigo. Porque se fizer um protesto de rua, primeiro que não vai ninguém. E a meia dúzia de retardado que for vai apanhar. Por quê? O seu Zé da Maria vai passar e vai falar: Ô, animal! O presidente tá tentando consertar as coisas, retardado. Tá aí fazendo o quê, meu amigo? Está aí na frente, quero passar, pô. Tá entupindo o trânsito. Então, os caras estão esculhambando a pátria aí de um jeito que até o crime contra a soberania nacional eles estão cometendo. Não pode ficar por isso mesmo. Marcondes, né? O, o Marcone, né? Marcone, Marcone. Marcone aí, é, tá de parabéns, cara. Papel cívico aí exemplar, você tá de parabéns, senta o cacete mesmo a rocha. E todo mundo que tá aí ao redor do Brasil, recorra também.